O tempo passa, o tempo passa. E nada muda, e nada muda, e nada muda. E nem disfarça, e nem disfarça. Que tudo é e fuga, que tudo é e fuga. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E nada muda, e nada muda, e nada muda. E nem disfarça, e nem disfarça. Que toda é dor e fuga, que toda é dor e fuga. Pode até ser certeza. Algo complexo em dizer que a maior fuga hoje em dia E sempre será o sexo que está anexo ao que chamam de amor 100% ausência de dor Ao gozar, a dor se cala e fica muda Seja com o gigolo, seja com a vagabunda Mas a dor voltará, então não se luta A fuga se transforma em dor e a dor se transforma em o fuga tempo passa, e nada muda De que a religião também não passa de fuga É a segunda, a segunda mais forte E representa o medo da morte Que o homem tem, então se torna refém De um outro homem que fala de um além Mas ele tem dor também e quer ser seu conselheiro Mas precisa de dinheiro, de financeira, ajuda A fuga se transforma em dor se transforma em fuga O tempo passa e nada muda. E nem que tudo é dor e fuga que tudo é dor e fuga o tempo passa e nada muda e nem disfarça, que tudo é dor e fuga que tudo é dor e fuga me arrisco sem medir as consequências logo em seguida vem a ciência que já descobriu coisas extraordinárias e já construiu coisas tão ordinárias Ciência em favor do povo ou da elite, um palpite O mundo é um cachorro, bomba atômica, sabão O homem uma pulga A fuga se transforma em dor e a dor se transforma em fuga O tempo passa e nada muda e nem disfarça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O tempo passa e nada muda Este som aproveitei e coloquei A arte em questão Será mesmo por inspiração Fazer música ou quadro há muito tempo Não passa de negócio A arte é o descontentamento de si próprio Pode ser a esmo O artista fugindo de si mesmo Como nesta música Nesta ideia maluca Que a fuga se transforme em dor e a dor se transforme em fuga o tempo passa E nada muda e nem dispaça. Que tudo é dor e fuga Que tudo é dor e fuga O tempo passa, Que nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga Que tudo é dor e fuga O carro, a praia, a erva O cigarro, a mini saia, a pedra O salário ter dó, a mania O baralho dominó a academia o tom, a cerveja, a melodia O som, a igreja, a fantasia A sorte, o frágil, a cama O forte, o rádio, a fama A TV, o proibido que não presta O querer, o objetivo, a meta A maldade, o hobby, a farinha a Sensualidade, o mods, a camisinha A lua cheia, o estádio de futebol A cadeia, o nascer e pôr do sol o livro, a luz elétrica, o vidro, a cruz, etc. É o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E nada muda e nada muda. E nem disfarça e nem disfarça. Que tudo é dor e fuga. Que tudo é dor e fuga. O tempo passa e nada muda.